Oi gente, nós vamos dar remedinho para verme, verme fuga para o Fred, né Fred? Aqui ó, nós vamos dar esse comprimidinho aqui, verme fuga, é oral, tá gente? Então, é, leia a bula, viu? Leia a bula antes de dar, para menos de 2kg, 1 é um quarto do remedinho que dá. Então vocês vão dividir ele em quatro pedaços. Vai dar só um pedacinho só. Tá bom, gente? Mas é isso. Se vocês quiserem mais orientação, vocês pedem na onde vocês compram a ração. Que eles te orienta como é dar o remedinho para o cachorrinho. Então eu tô dando esse aqui, tá bom? Eu gosto sempre de dar esse aqui. Verme fuga. Vou pausar aqui a gente vai estar. É, cortando o remedinho porque ele vem ele vem assim aí tem que cortar ele em quatro corta aqui é para filhote tá bom aí você dá de acordo com o peso vou pausar aqui e já volto para gente dar para ele a é, gente um quarto é esse aqui ó vou partir no meio ó, já tem até a marquinha aqui ó partindo no meio massa aqui ó tá lá Olha ah lá, um quarto é aqui, gente, ó Esse aqui você vai guardar E aí você vai partir de novo no meio Pronto, olha aí, ó Como é que ficou, bem dividido Um quarto é esse aqui, ó Ó, gente, vou dar um remedinho Para o Fred e vou dar um remedinho para o Fred e Fred ele tá com frio, ó Tem que levar para a mãezinha Isso, vai lá Opa, calma Calma, calma. Segura a cabecinha, mas parece que ele vai mastigar. Ele vai mastigar. Verifica, né? Espera um pouquinho. Acho que ele comeu. Comeu. comeu. Ah, vamos ele nem ver, precisa vamos ver. vamos ver a boquinha dele. Vamos ver, né? Eu acho que tá na boca oh, ainda. Não, acho que comeu. Comeu. Oh, que bonitinho. Gostinho, não Fred. De Deixa eu tirar a fotinha do Fred. posa pra foto, Fred. É. E é que bebê, que gatinho! Ele já tá ouvindo, tá é, gente? Ele quer brincar, ele quer brincar. Vamos, oh, Quer brincar com os brinquedinhos? E né? bebê, Fred. E Fred, e gacinha de neném. E bebê, Ih bebê, Fred. Fred? Fred! Dóla, Dóla, Dá-lá! banana Ravinha! Olha lá! Deixa ele! Ih, meu filho! Fred! Fred! E bebê! É gostoso Oh, mamãe, ele quer a mamãe, ah, tá? Que que é, ele oh. quer a mamãe. Olha aqui, meu Deus. Você quer a mamãe? Você quer a mamãe? Ele quer a mamãe. As patas que bonitas, as patas bonitas, gente. Você que nenê é mais lindo. lindo. Tá meu. Ele tá com frio. A gente vai levar pra mãezinha Ó, Tchau, tá tchau. Fred, Fred. Ele foi tão bonzinho pra tomar um remédio, né, meu lindo? Tomara que os outros também sejam bem bonzinhos. <risos>